Shalom! Mais um devocional. A última ceia é o tema para este devocional, este vídeo, para hoje. Mas, eu convido meu irmão, meu amigo, meu companheiro, minha irmã, na fé, em Cristo. Apoie o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, o YouTube estará notificando-lhe sempre que colocarmos um vídeo novo a última ceia onde Jesus e seus doze discípulos se reclinam e comem a ceia está registrado no livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 12 até o versículo 26. Está também registrado no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 17 até o versículo 30. Encontramos ainda no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 7 ao versículo 38. Nós comemos a carne que é o corpo do Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e tomamos também do fruto, né? comemos do fruto da árvore da vida, que é a videira. Lembras que em João capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira. Então, quando nós comemos do corpo, que é, o, do corpo, que é a carne do Nosso Senhor Jesus, e tomamos do suco da uva, que é da árvore da videira, então, nós nos unimos ao Criador, ou o Criador une-se a nós, que faz o fruto crescer dentro de nós. O fruto é, são os frutos do Espírito Santo. É importante tomarmos a ceia, porque há ali há uh, uma um significado espiritual muito profundo, que nós, como cristãos, devemos analisar uh, aos detalhes. E quando nós bebemos o suco da uva, que representa o sangue, de Jesus, que é o fruto da videira, espiritualmente, né? nós tomamos, absorvemos a vida de Cristo, é a vida que Deus nos deu, nos deu, a vida que nós hoje temos é a vida de Cristo. Cristo é a videira, nós somos os ramos, então nós nos unimos ao Criador quando tomamos ou participamos da ceia, nos unimos ao Criador Deus, a fonte da vida, o sol da justiça que faz uh, o fruto da videira, né? crescer a uva, crescer dentro de nós que são os frutos do Espírito Santo. Sem este alimento, pereceríamos. Como cristão, não teríamos condições de irmos em frente com a nossa vida espiritual. A natureza inferior, em nós, a natureza carnal, a mentalidade carnal, os instintos animais dentro da nossa carne, é, elas são inimigas, elas são, são, são aversas à vontade de Deus, elas são inimigas de Deus. Essa natureza animal que nós carregamos. Está registrado isto no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 6 e o versículo 7. É aqui representado, então, pelo diabo, a nossa carne... É, que suporta estes instintos Ou carrega este instinto carnal Este instinto é, animal é, O ego Que é conhecido também como o enganador O nosso adversário é, é aqui representado por Satanás na carne Deus condenou o pecado na carne Deus condenou o pecado na carne E é na carne onde nós, se colocarmos a nossa consciência, os nossos pensamentos nela, nós perecemos, nós sofremos, porque a mentalidade da carne leva à morte. Somente quando temos a nossa mente, o nosso espírito, os nossos pensamentos, a nossa consciência em Cristo, no espírito nós absorvemos a vida eh, eterna, a vida de Cristo, a vida que não tem princípio, e não tem fim O mistério espiritual da última ceia pode, talvez, agora ser mais facilmente compreendido À medida que nosso espírito, Cristo, em nós, a esperança da glória Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 Surge, ou seja, começa a ser revelado Começa a despertar em nós esta realidade espiritual ele começa a consumir Cristo em nós começa a consumir as ervas amargas da besta, da nossa natureza animal, da nossa natureza carnal. Dentro de nós, ele vai, então, eh, arrancando, vai consumindo com o fogo do Espírito. E, aos poucos, nós vamos eh, sendo libertos das vontades que são contrárias à palavra de Deus, que é Cristo em nós Isto é o meu corpo Este é o meu sangue No livro de Mateus, capítulo 26 Versículo 26, Cristo diz que Isto é o meu corpo O pão, representando o corpo de Cristo E o suco de uva, este é o meu sangue Representando o sangue de Jesus, o suco de uva e qualquer uma das tendências ou instinto animal da natureza inferior em nós, da natureza carnal, é então consumida. O processo da última ceia continua até que toda a impureza da natureza inferior, da mentalidade carnal e dos instintos animais dentro de nós tenha sido removida de nós através do Espírito Santo. Nos restaurando a natureza original, a natureza que nós tínhamos antes do pecado entrar no mundo. Para, para que assim então se possa obter o ouro puro. As impurezas devem ser queimadas. Assim, quando continuamos a olhar para o verdadeiro significado da última ceia, lembre-se de que a Bíblia é uma obra-prima transcendental de vários níveis. Surpreendentemente, também inclui, em linguagem simbólica, um resumo da física quântica da luz, fotões e consciência da luz. Repetindo, o mistério espiritual da última ceia explica o evento que quando o nosso espírito, a nossa alma, Cristo em nós, nossa verdadeira identidade nos é revelado, e, então, despertamos para a justiça de Deus, que é Cristo em nós, começa, então, a ser consumida, uh, o, a besta, a besta começa a ser consumida dentro de nós, começa a ser consumida dentro de nós eh, esta, este, este desejo bestial, este desejo besta, este, estes instintos animais começam a ser substituídos, isto é, o meu corpo. Isto é o meu sangue. Mateus 26, versículo 26 até ao versículo 27. Marcos 14, versículo 22 ao 24. Primeiras de Coríntios 11, versículo 23 ao versículo 25. Mateus capítulo 26, no versículo 26 até o 27, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o. E o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. O processo da última ceia continua até que toda a impureza, a natureza inferior, o instinto animal, a besta em nós, tenha sido removida da alma e nós, por nossa diligência na meditação, no estudo da palavra de Deus, sejamos então restaurados à nossa natureza original, que é Cristo em nós, a esperança da glória, o mistério que nunca tinha sido revelado. As almas que estão perdidas, inconscientes de uma base espiritual, esqueceram esses preceitos e vivem uma existência incômoda, que continua eternamente além do véu. Ou seja, o véu não foi ainda removido desse, da vida destas pessoas. Aqueles que praticam a lei do amor, o amor é Deus, Deus é amor, ascendem à medida a cada vitória alcançada sobre a natureza inferior, sobre a natureza animal, Sobre a besta em nossa carne Sobre a mentalidade carnal E experimentam bênçãos cada vez maiores Tudo ao seu redor é levantado com eles Até que finalmente saiam da cruz do ego Da cruz da personalidade Da cruz da malícia, da maldade Da ignorância espiritual Da falta de conhecimento espiritual E então alcançam a libertação a crucificação espiritual, a carne crucificada e o espírito é que passa a guiar a nossa vida. O espírito é Cristo dentro de nós. Esta última ceia só acontece para os poucos que chegam ao monte. Aqueles que transcenderam o físico e se tornaram um espírito com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Através da meditação e da oração contemplativa na palavra de Deus para se conectar direitamente ao divino dentro de cada um de nós. Lembrando que Deus habita dentro de ti. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos conectar através da oração, da meditação da palavra de Deus uh, ao, ao Deus da nossa vida, que está dentro de nós, ao Deus criador dos céus e da terra. A última ceia representa a última refeição ou a última vez que sua mente estará sob influência do falso. O falso aqui é a persona, não grata, a personalidade do ego, o falso. Aqui é o ego, as malícias nos nossos olhos, as manias no nosso coração, os desejos da carne. A última ceia é a última refeição. Que este falso, é, esta figura, é, ela, ela participará da ceia conosco e depois, dali, nunca mais ela ceará conosco. É, lembras que Judas tomou a ceia com Jesus Cristo e foi a última ceia dele. Porque depois da ceia, ele saiu pela noite, ele adentrou-se no meio da noite. Então, a carne, os desejos da carne, ela sai, adentra-se no meio da escuridão da noite, ela sai. E o espírito, então, é que passa a reinar em nós. Que, em latim, esta palavra persona, significa, ou quer dizer, máscara de um ator. Este é o devocional de hoje. Espero que tenhas gostado, espero que lhe tenha edificado na fé, esclarecido alguma dúvida. Deus lhe abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha. Shalom.